Olá, estamos aqui para mais uma aula para o módulo 4 da disciplina Trabalho Acadêmico. Sou a professora doutora Silvana Aparecida da Silva Sanchetti. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que será uma norma que vocês irão conhecer e aplicar e exercitar ao longo de todo o curso de vocês. Então, o que seria essas normas, o que é essa ABNT? No Brasil, destaca-se que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em 1940. A ABNT é um órgão responsável pela normatização técnica no país. Representa o Brasil nas entidades internacionais de normatização técnica, e é a representante do Brasil das Entidades de Normatização Internacional, ISO, e Internacional Electronics Commission. Então, essa definição está no autor João Matar, Metodologia Científica na Era Digital. Então, vocês, esses manuais, esses, essas obras que estão indicadas no nosso plano de ensino, que nós estaremos desenvolvendo ao longo da disciplina, é importante, é um manual que vocês devem observar, dessas normas que vão organizar, formatar os trabalhos acadêmicos de vocês. Todos os trabalhos acadêmicos devem seguir essa normativa. Por que, professora? Por que vamos usar a BNT? É uma maneira de mostrar a qualidade apresentável de um trabalho e para dar também cientificidade. Então, eu tenho uma norma que deve ser seguida em todos os trabalhos acadêmicos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma das principais formatações. Então, vocês já vão treinar logo lá no primeiro módulo, tá? Hoje, nós, mesmo que nós estamos falando aqui no, quatro, no, no quarto módulo, mas é importante que vocês sigam sempre todos os trabalhos, todas as disciplinas... Essas técnicas, essa formatação. Então, todas as páginas dos trabalhos acadêmicos devem obedecer às seguintes margens: lauda, ou seja, a página, 3 centímetros para a superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros para a inferior e 2 centímetros para o lado direito. Então, essa, comecei meu trabalho, abri o Word, eu já vou fazer essa formatação, essa organização. Porque depois ao final do trabalho pode dar mais trabalho só deixar para depois. Abri um texto, abri o um Word, eu já vou configurar nessas margens. O espaço entre linhas deve ser de um cm e meio. O tamanho do papel deve ser A4, configurado como retrato. Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. E citação direta com mais de três linhas, ele deve ser um tamanho inferior. Pode ser 11 ou 10, conforme a formatação, a solicitação do professor. As normas falam que deve ser menor que 12. Então, ela pode ficar entre 11 e 10. Os professores que usam óculos que têm dificuldade visual, preferem o um 11, tá? Então, ele pode ser nessa configuração. A cor da fonte deve ser sempre na preta, então não adianta colocar lá rosa, azul, colorido, não é uma formatação científica, então ela deve ser utilizado a canetinha preta, tá? Texto contextual, é, centralizado. sempre observar isso, se a citação ela for mais de três linhas, depois eu vou mostrar para vocês, elas têm que ter um recuo, mas todo o texto, toda a configuração dos textos deve estar centralizados. As referências. Aqui eu vou mostrar uma referência para vocês de como ela deve estar. A primeira, ela está disponível eletronicamente. Então, eu vou colocar, é uma carta de peruvaz de caminha. Então, quem escreveu essa carta? Então, o sobrenome, o último sobrenome dele vem primeiro, em caixa alta, olha aqui, caminha, peruvaz de ponto. Em negrito, o que se trata... Esse tema é a carta de Pedro Paz, e ela está disponível nesse site. Então, colocar toda essa referência. Quando que eu acessei? Aqui eu coloquei 14 de agosto de 2016, a base, então, ela é uma carta, um manual, com todas as descrições. Então, ela foi produzida, e essa carta eu acessei recentemente. Então, eu preciso fazer toda essa descrição, para quê? para que o leitor saiba onde eu encontrei. Porque pode ser que passe um ano, e eu vou lá nesse site, não está mais a carta. Mas naquele, naquele momento, ela estava lá. Então, eu mostrei que eu acessei naquele momento. Logo abaixo, eu tenho uma outra referência de um livro, ó, Lacatos, Eva Maria, Marconi, que são dois autores, né, Maria de Andrades, são duas autoras, fundamentos de metodologia científica. Viram? Destaquei em negrito o nome da obra. São Paulo, Atlas e o ano que foi produzido. Aqui são duas referências, uma da internet e um livro físico. Pode ser físico ou e-book, ele deve estar sempre configurado dessa maneira para que o, o professor, o leitor, possa ver de onde eu tirei aquela informação. Aqui tem um ponto importante, que são as citações. Ao longo do curso, vocês vão ouvir muito essa palavra, citação, citar, citar, o que seria isso, então? Ela nós temos duas formas. A direta é aquela que eu copio de forma literal, como o autor escreveu. Aqui vou mostrar um exemplo para vocês. Abre aspas, eu tenho aqui os, o colchete e três pontinhos. O que, que isso significa? que tem um texto, é uma supressão, que tem texto antes do que eu estou falando. A apropriação indevida de criação literária, que viola o direito de reconhecimento do autor e a expectativa de ineditismo do leitor. Como regra, o plágio é uma infração ética que desrespeita a norma de atribuição de autoria na comunicação científica. Fecho aspas. Quem diz isso é Denise Munhões, ou seja, dois autores no ano de 2011, na página 14. Ao final desse texto, eu tenho que colocar a referência completa para o meu leitor consiga localizar. Eu quero ter acesso à obra toda, onde que eu vou encontrar? Vou lá na referência de quem escreveu isso e eu consigo localizar o texto completo, a obra e tudo mais. Então, ela é uma indicação de onde eu tirei aquela informação. Agora, uma citação indireta. Olha um exemplo. Ó. Segundo o Iber, 2003, o fortalecimento das cidades europeias oferece um clima propício ao empreendimento e também à livre iniciativa. Mas, olha a supressão, então o texto não, não me interessa, não quero discutir sobre mais. É bem provado que o autor fale sobre outras questões adicionais que não é o objetivo da minha pesquisa. Então, vou suprimir essa ideia. E aí, eu preciso, então, sempre colocar ao final a referência completa de onde eu tirei essa informação. Porque o meu leitor vai lá e vai buscar, então, essa fonte se ele quer discorrer sobre aquela temática ou também o professor pode ir lá. Vou ver se esse aluno foi lá nessa fonte mesmo, se isso está escrito conforme ele fez. Então, uma indireta, ele vai colocar as principais ideias, não utilizando a palavra literal do autor. Então, é importante sempre destacar segundo, de acordo, conforme, o autor tal, na obra tal. Então, é importante mostrar isso, que você está dizendo de onde tirou aquela informação. Aqui é um modelo de um trabalho acadêmico, então, uma escrita, como vocês vão ver, um parágrafo que eu vou descrevendo, aqui é uma citação indireta, onde eu vou construir esse conhecimento, depois eu vou fazer uma citação direta, ela tem mais de três linhas, então ela precisa estar é, deslocada do texto, a letra, a fonte deve ser menor que o texto é, normal, as páginas normais, para dizer, olha, aqui quem está falando é o autor. Pode acontecer de menos de três linhas? Pode. Aí ela vem no texto sobre, é, com destaque entre aspas. Ou seja, quando eu coloco aspas no início e fecho, ao final, é quando é as palavras do autor, tá? Então é importante observar isso. Na citação, quando eu tenho recuo com mais de três linhas, eu não preciso usar a aspas porque o meu leitor já vai saber que é uma transcrição literal, ou seja, uma citação direta do autor. Então, não preciso colocar entre aspas. Se for no parágrafo normal, sem recuo, eu vou destacar entre aspas, então eu sei que é uma cópia literal do que o autor falou. Sempre destacando, ano e página de onde eu tirei aquela informação. E aqui, olha, aqui abaixo tem uma citação direta com menos de três linhas, como eu falei para vocês, destacado entre aspas. Então, ela não tem as três páginas digitadas, ela precisa, então, estar em destaque. Aqui, eu destaco de onde eu tirei isso aqui. Vou mostrar para vocês, olha, de um manual de elaboração de trabalho de conclusão de curso, TCC, e dissertações, ele foi organizado por Eva Teixeira dos Santos, Maria Aparecida Jacques Jarruda, Arruda, Rosalina Blitz de Assunção, de Aquidauana, MS, do campo, de Aquidauana, esse manual foi produzido em 2015, ele está disponível e vocês podem consultar que lá tem vários modelos que vocês podem observar, estudar, praticar, para que vocês consigam formatar o trabalho de vocês. É um exemplo de que vocês podem que vocês podem utilizar para a elaboração de trabalhos acadêmicos. E aí nós temos um outro termo que é falado: citação da citação. Olha um exemplo: a indústria da informação, isoladamente, não produz conhecimento. Então quem falou isso? Olha: Barreto, 1990. Apode Souza Araújo, 1991. Então, é Barreto citado por Souza Araújo. Então, ela é uma citação da citação. Ela é muito utilizada quando eu não tenho acesso a essa obra, ela não está disponível, uma obra clássica, não consegui encontrar o livro, encontrei essa citação ou essa obra, esse relato. Então, eu posso utilizar o APOD, que significa citado por. Ou seja, citação da citação. E sempre eu preciso configurar. E sempre é utilizado quando eu não consigo ter acesso na própria obra, tá? Então, precisa estar sempre destacado. Então, a palavra apod significa citado por. Então, Barreto foi citado na obra de Souza. Essa, essa citação aqui, destacado, olha entre aspas, então, ela é uma citação direta, literal. E como que configura, então, as partes de um trabalho acadêmico? Primeiro, eu tenho o elemento pré-textual, que é todas as informações que antecedem o texto, com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Então, eu vou destacar o tema que vai ser estudado, a universidade que eu estudo, o curso, o docente que solicitou, o tipo de trabalho. Então, são tudo que vem antes do trabalho acadêmico. A capa, a contracapa, cidade, ano. Então, são os elementos pré-textuais. E depois o elemento textual, que é parte do exposto, do trabalho em si, acadêmico. Então, vocês precisam configurar sempre esses elementos pré-textual. Então, vou organizar as capas, contra-capa, e depois eu vou desenvolver o trabalho e organizar tudo num trabalho apenas, né? num trabalho só. E as referências. Sempre ao final, de qualquer tipo de trabalho, eu preciso indicar de onde eu tirei aquelas informações. Então, ele é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual. A referência é construída de elementos essenciais e, quando necessário, pode ser acrescidas de elementos complementares. Deve vir ao final do texto, organizado em ordem alfabética. Sempre ao final nós temos um recurso no, a, no Word que ele classifica de A a Z, tem uma setinha A a Z, mostrando, identificando, eu vou lá e organizo. Lembrando que é o último sobrenome do autor que vem primeiro. Então, aqui é um exemplo, olha, Cândido e Luqueze. Então, está organizado segundo a ordem alfabética. Então, sempre seguir essas normativas, olha, Cândido, Antônio Cândido, literatura e sociologia, dois pontos, estudos e teoria. Aqui eu vou destacar o principal nome da obra. Então, não preciso colocar em negrito toda a obra. São Paulo, Nacional, 1975. Já baixo, Cipriano Luquezzi, Avaliação do Aprendizado Escolar. Então, ele não tem dois pontos. Então, eu destaco em negrito todo o título. É, edição 15, São Paulo Cortês, 2003. Então, sempre é importante vocês destacarem dessa maneira, organizado, centralizado. E aí nós temos também notas de rodapé, que seriam isso. Nem todo trabalho ele precisa ver com nota de rodapé. Se eu escolho utilizar as notas de rodapé, é importante que eu organize também. Então, as notas de rodapé, ele não vai seguir aquelas normas lá de classificar de A a Z. Cada lauda ou cada página, ela vem numerado. Lá no Word tem um recurso que chama referências, eu vou lá e ela já gera automaticamente. Só que eu tenho que é, destacar sempre tudo organizadinho, conforme eu vou citando. Então vai aparecer um número pequenininho lá ao lado da palavra, o conceito que eu estou trabalhando, ou o autor de onde eu tirei aquela informação. Tem esse número pequenininho, olha, Cândido, Antônio, Literatura e Sociologia, Estudos e Teoria, São Paulo. Está, essa informação está lá na página 11. Então, é importante destacar aqui. Logo abaixo, eu continuo estudando Cândido. E é o mesmo autor, a mesma obra, mesmo ano, tudo igualzinho. Eu vou usar o ibn, que é para dizer, mesmo autor, mesma obra, a única coisa que vai mudar é a página, então eu posso utilizar isso, olha, já vem o número 2, destacado logo abaixo. Depois eu vou mudar de autor, eu estou utilizando o Luquese, e aí eu vou destacar. Agora, eu vou destacar, então ele vem aqui o número organizado, vai aparecer o número aqui embaixo na nota de rodapé, e lá em cima no texto. Então eu vou lá, encosta o mouse em cima do número, eu já vou ver qual referência que está dizendo, sempre tem que ter esse cuidado para não citar a obra errada, tá? Aqui, logo abaixo, eu volto a fazer uma análise de cândido, né, complemento, a complementação do texto. Então, quando eu citei ele na mesma página, na mesma lauda, eu vou usar a referência op ou seja, a obra citada, então é cândido na página 63. Então, isso é uma nota de rodapé. E a nota de rodapé, ela pode ser tanto das informações dos autores, como ela pode ser uma nota explicativa. Que ela não faz parte daquela, do texto, aquela informação não precisa vir no texto, eu posso fazer também uma nota de rodapé explicativa, explicando um conceito. Às vezes eu vou estar falando de uma guerra, um exemplo. Olha, aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu lá na Coreia... E aquela informação não é específica do texto que eu estou estudando. Então, eu vou fazer uma nota explicativa para dizer que a guerra aconteceu entre aqueles dois países, blá, blá, blá, mas que não é a temática que eu estou estudando. Então, eu posso fazer uma explicação de onde eu tirei. Sempre ao final, mesmo que seja uma nota explicativa, eu preciso também, ao final, colocar a referência de onde eu tirei aquela informação. Viu como é tudo organizadinho? Os textos precisam ser, então treinados, quero que vocês treinem muito, a BNT, ela é também uma questão de prática, de tudo que você pratica, vai praticando, cada dia você fica melhor e vai construindo o seu texto. Nós, professores, estamos aqui para auxiliar, para ajudá-los, e contem sempre comigo, quando precisar formatar, tirar dúvidas, nós estamos aqui disponíveis para ajudar na construção, na formatação, e tenho certeza que terão muito sucesso na graduação e no curso, e usarão, sem dó, a ABNT com muito sucesso nos trabalhos acadêmicos de vocês. Bons estudos!